Mãe. O bagulho tá Sempre, Fernando é bom no caminho. Chegamos, ah, um neném. Né, né? então no vamos Parque do Ibirapuera. Fala aí, mano. Oh, Chegamos? tem árvore, tem água. Ah, não, gente. Não tem árvore, não tem água. Não tem nada aqui. Tá faltando coisa pra caramba, né? Na verdade. É o Enzo. Mais pra dentro tá mais eu Tá bonito Ai, o dia, pelo menos. As árvores tá verde. Amanda tá rosa. Tá rosa, Amanda? É, tô rosa. dia tá bonito. Agora a gente vai aproveitar que tá por aqui. Vamos pra esse lado. porque que provavelmente tem lanchonete pra lá. E a gente tá muito aí da fome, tem muita gente no parque, final do ano é legal, nessa parte aqui, mano, tem uns bagulho que tipo, eles fazem umas, umas paradas bem da hora de Natal, tá ligado? Na água, mas show, mano, o então, Enzo já tá reclamando, que tá encostando na água, pô, oh, encostando na água, não, não tem, tem terra no mesmo. pé dele. Quer tirar o mas já, Enzo, espera, mano, vamos comer primeiro, cara, vamos Quer comer é primeiro? Lanchonete? Achamos a lanchonete. Eu tô pensando à toa aqui. É, três horas da tarde. Faz muito tempo que a gente não vem aqui, mano. Faz muito mesmo. Acho que foi no Natal retrasado que a gente veio aqui e estamos voltando para fazer uma visita. Que faz um tempo, né? Então a Amanda decidiu também aproveitar o tempo, que tá calor, né, mano? Tá um tempo legal para dar um rolê. Então a gente veio aí para passear, como eu disse. E aí a gente trouxe você, claro, né? Você tinha que vir. Olha ali, bicho! Chegamos na lanchonete, bicho! Deixa eu pegar o refrigerante pra gente tomar, tá ouvindo? A, a, a mãe... Que? Olha aqui! A mãe chamou coxinha! Vou lá pegar o lanche, fica aí, Vai pegar né? o lanche, né, neném. Espera a gente. Vício não tem idade, rapaziada. Vício não tem idade, eu se disso. Ele e é o coffee duty. Qual que você prefere jogar, neném? Esse ou é o coffee duty? Ah, <risos> coffee duty! Lanche da mãe ou vai comer a coxinha? Com certeza vai vai comer uma coxinha, tá com fome né Neném? Até pensei em comer na grama, mas... Quer ir? Ah, sei lá. Quer ir lá? Não, vamos Então comer aqui mesmo, é melhor né? eu pedi um hot dog, eu sou mais, mais suave. a Amanda já é mais... Gorda. Comelando. Eu entro uma coxinha né Neném? Molho. Eu entro só uma coxinha. Vamos comer, daqui a pouco eu volto. Não, o telefone não cara. Vou ligar. Telefone não, cara. Me dá meu telefone. Begada. Me dá meu telefone. Você é meu amigo. Eu sou, mas me dá o telefone. O telefone pra mim mexer. A mãe falou pra gente alugar um patinete pra andar. Você quer mandar de patinete? A mãe não quer, não. A mãe falou que não quer. o problema tem ele, né? Não pode, eu acho. É, não tem como andar. Eu acho que eu dei, né? O Enzo que vinha aqui perto do, da água e agora não quer ficar. Quer ficar jogando. Ai, Acabou com a tua vida, hein? Mãe, Ai, tá Fazendo assim. Ai, Mano, como nós é favelado, velho, nós vem, deita na grama, não tá nem aí com nada, nem por porra nenhuma, só, só vem, hein? só faz. Então, é foda, né, velho? Quando você cresce, tem famílias, tem que fazer pra passear, não sei se você tem filho, mas é um negócio meio que interessante, tá ligado, mano? Você acaba parando de fazer os seus bagulho pra você, pra fazer pra eles, mano, entendeu? E tipo, sei lá, é meio engraçado passar por isso. Tipo, você se preocupa mais com a criança do que com você? Você ficar, tipo, apreensivo até na hora de comer, essas paradas, tá ligado? Vamos andar? O quê? Você chamou? Andar pra onde? O quê? O quê? Aqui é ciclovia, mano. Não! Aqui é árvore! Que? Aqui é árvore! É onde a bicicleta passa. É, caramba. Você não sabia? Ciclovia, é toda essa parte aqui, ó. Todo mundo anda só nessa parte de bicicleta. E a gente anda nesse ponto da rua, não? onde Mas... você tá. Ó, obrigado, ó que você Nossa, olha a bicicleta. Boa, que bicicleta, hein? E aí, mano, beleza? Hoje é outro dia, claro, depois do parque. É, a gente ficou bem cansado. Tentando andar de bicicleta com a patinete elétrica não deu certo, malandro, o bagulho é difícil. Baixamos o aplicativo, o bagulho não funciona nem a pau. E quero saber, mano, se já teve algum problema desse, você certeza, me comenta aí, mano, o que, que você fez pra resolver. A gente tava na área onde tinha as patinete tá ligado? Só que a gente ia pegar a patinete pra andar ela isso aqui. Não tava na área da patinete. Não vai entender. O bagulho louco. Agora é o seguinte, mano, quero mostrar uma paradinha aqui pra você que eu acho que é o foco do vídeo, tá ligado? Vou montar essa paredinha aqui no carro, bicho, Eu desenrolei dois falantes aqui, que essas bagulho é médio grave, tá ligado? E tem esse módulozinho aqui também. É, o médio grave são 350 RMS cada um, pelo que eu vi, porque são alto-falantes de 10. Os de 8 dá um like, são de 250, para você que não manja aí. RMS é a potência real do bagulho, tá ligado? E Desenrolei esse módulo aqui, ó mano, com o moleque trampa comigo também, esse módulo tem 1200 RMS. Aí tipo assim, tá ligado? Qual que é a parada? A parada é o seguinte, eu tenho o som de porta, que eu gosto, tá ligado? Meu estilo é assim, eu gosto de alguma coisa mais suave, só que eu precisava, eu preciso de um pouquinho mais de grave, entendeu? Então eu resolvi pegar esse falante aqui, porque eu também, tá ligado? Aqui em São Paulo é meio embaçado não dá com som muito, muito alto Porque o meu irmão sem som tomou uma multa de seis mil reais Seis pau, tá ligado? Então assim mano, eu... Mano, eu não quero arriscar Mas também eu quero ficar naquele somzinho suave Eu vou te mostrar, calma aí, pera aí O som não som tá ruim não, bicho O som tá legal, tá ligado? Eu vou colocar aqui rapidão no Bluetooth É... Acionar aqui o Bluetooth do celular Então é assim, eu deixo o barato rodando tem os um sonzinhos de porta ali, aqui e nas portas ali atrás, tá ligado? Só que falta o gravezinho, né, mano? Você tá ligado? Quem curte som tá ligado, falta um gravezinho, mano. O gravezinho é essencial no som. Então eu vou te convidar pra você acompanhar aí, mano. E vamos ver como é que fica. Agora me fala assim, dá uma ideia aí, mano. O que, que você acha que eu devia fazer que ia ficar mais da hora ainda o som? Eu vou terminar primeiro, daqui a pouco eu mostro pra você, demorou? E aí você me fala, e aí você me dá a sua ideia também. Quem sabe, filhão, nós não podemos fazer uma treta boa aí. É, vai saber, né? Ah, só pra saber rapidão, esqueci de falar. Eu tenho afiação, eu já tive som nesse carro, ela tinha um somzão, velho. Então eu tenho afiação, vai ficar tudo mais fácil. Eu vou ligar aqui positivo e negativo, ativar os falantes, ligar lá na frente, RCA, um cabo e ligou. Tá? Vamos lá pra montagem do bagulho. Thank mm -hmm. you. Então vamos lá. Então, mano, lembra que eu falei do fio? Eu vou isolar essa parada. E assim, mano, eu sei que você não é leigo nem nada, mano. Mas tem pessoas que não manjam e às vezes querem fazer a própria instalação do som, tá ligado? Então vamos lá. Nunca, velho, nunca isola esses fios juntos, beleza? Isola esse separado, pelo amor de Deus, mano. Não faz isso. Você vai tacar fogo no seu carro. Então, não avisa. Outra coisa também, mano, eu sei que você deve estar pensando, mas tipo assim, mano, vai bater muito e vai falar pouco. Mas eu já encomendei, tá ligado, o falantezinho pra dar aquele grau nos alto-falantes de porta. Então eu vou ter um ganho, tá ligado, nos alto-falantes de porta. E também vou ter o um ganho no sub. Então assim é o que eu quero. Eu quero tentar balancear, claro, e deixar o sub um pouquinho melhorzinho do que o próprio stereo, tá ligado. Antes gastar fita isolante do que gastar com manutenção do carro que pegou fogo. Eu acabei invertendo aqui, ela, percebi que ela tava de cabeça para baixo, então, eu tive que pegar, virar ela ao contrário, para ficar certinho, né, mano? Pra não ficar bonitinho, porque depois de encaixado, ela não tem plug, então vai ficar um pouco mais difícil de mexer depois, entendeu? Bom, ela tá praticamente montada, o módulo tá no lugar, aqui é ligar os fios da caixa, e depois eu vou ligar lá na frente, tá desligado, e vamos lá, vamos ver como é que vai ficar bom, a caixa tá ligada RCA ligado, que seria a entrada da, do áudio né? tipo assim, o áudio vem do rádio sai desse fio de RCA azul aqui é a saída da caixa, do alto-falante, onde vai tocar positivo e negativo, branco é um remoto o remoto é onde ele ativa e desativa de acordo com o que você liga e liga o som. Então vamos lá, esse ponto aqui está pronto. Eu vou levantar o banco e agora eu vou partir lá para frente. Eu ainda tenho que ligar o fio do, da bateria. Resolvi fazer isso depois que aqui estiver pronto. Já que aqui está pronto, eu vou ligar o RCA. Na verdade, eu vou ligar ele já na bateria e o RCA eu vou deixar por último, porque como tem dois, eu não sei qual é o que é, está que ligado no módulo. Então eu vou precisar acertar lá ainda atrás do meu multimídia. Bom, eu vou dar uma improvisada aqui no motor, tá vendo esse capacitor aqui ó, e desliga, desliga essa chave, então ela é o que manda a energia lá para dentro, tá desligado, então eu vou ligar o fio e aí eu já ativo o RCA e só dele, vamos testar se vai dar certo, bom, acredito eu que vai dar tudo certo, eu já acionei a alavanca lá na frente, o carro não pegou fogo, eu acho que isso é um, bom, é um bom começo, tá ligado? O modo ainda não ligou porque não tá ligado o remoto, lembra que eu falei? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar ele no DVD. Eu tô pensando em fechar a tampa, deixar fechado porque se bater pra não atrapalhar nenhum vizinho, que é chato, né mano? É foda. Bom, então agora vai o processo de montagem. Eu vou tirar aqui o meu DVD e vamos ver, mano. Vou tentar mostrar pra você, calma aí que eu tô tendo uma, uma, uma complicação, eu vou tentar resolver aqui e eu já mostro, o módulo, tá vendo aqui, ó? O botãozinho, tá ligado, ele tá acionado, mas assim, o meu aparelho desligou, o meu remoto, o meu negativo do chicote, por sorte deu, deu ruim, vou tentar mais. calma aí, rapidão, já volto, pera aí. Bom, mano, eu vou te mostrar aqui rapidão o que que aconteceu, um minuto, ó. Tá tocando, tá ouvindo? Pera aí, rapidão. Pra dar o seguinte, mano, o chicote é uma pá de fio, tá ligado? Aqui é o RCA. Onde ele tinha que estar tá ligado no som pra sair a voz lá. Tá vendo essa paradinha aqui, mano? O meu negativo, que é o que ativa o som, desligou, cara. Desligou, literalmente. Então, assim, é, agora vamos isolar aqui essas paradas, esses fios. O falante tá funcionando. O módulo... Tá batendo, da hora, cara! Da hora, da hora! O bagulho pera aí, calma aí que eu tô até mexendo no zoom da câmera. O bagulho batendo, cara! Tá batendo legal. Mano, pera aí que eu vou pegar uma música um pouquinho melhor de batida. Pera aí. Bom, eu não sei se você vai conseguir ouvir direito, mas, mano, tá muito gostoso de ouvir, tá ligado? Tá muito da hora, mano. Tá muito calor porque eu fechei aqui, lógico, por causa do vizinho. Mas, mano, que da hora, velho. Fazia tempo que eu não, não ouvi um somzinho assim, tá ligado? Agora eu vou arrumar aqui a parada do carro, vou tentar regular um pouco porque tá muito alto, muito. O falante os dois juntos dá 700, esse módulo é de 1.200, então... Tá sobrando muito e é perigoso queimar. Eu não é isso que eu quero, então vou dar uma reduzida lá. E é isso aí. Bom, como imprevistos acontecem em qualquer lugar, eu tive que subir um pouquinho. O módulo ficou muito para baixo e ficou pegando essa parada aqui e não fechava. Mas enfim, agora é isso. Vou levantar aqui. Ai, caramba, o bagulho tá... Agora encostou. E olha quem chegou para ouvir com a gente aqui o som. Oi. Fala oi Enzo. Oi. Você chegou para ouvir o som? É. É. Então vamos ver, né? Bom, a parada aqui está instalada. O Enzo está aqui comigo. E eu vou mostrar para o Enzo. Oi. Porque ele ainda... É eu vou mostrar para o Enzo aqui. Porque ele ainda não viu como é que está essa parada. Enzo. Hum? Presta atenção na música e eu quero que você me fala se está legal. Tá baixo Tá baixo Vamos pro outro Vamos ver essa hum. Pera aí mano, tá muito bugado aqui meu som, tá ligado? Vamos lá Agora eu quero ver você ouvir. Vai! Bom, fica lá embaixo, lá atrás. Tem espaço no porta-mala. Dá pra Achá. ver, eu tenho um tipo, sei lá, mano, ó, que é meu palmo, um, dois e alguma coisinha. Tia, pra eu ver? vou tirar aqui as coisas, e é o seguinte. Música aí mano beleza, hoje é dois dias depois da de gente ter conversado sobre o som. Sim, é... lembra que eu falei para você que tava para chegar uma parada que eu ia colocar no carro para melhorar o som da porta. Essa parada chegou e eu quero mostrar para você. Claro. Se tem uma coisa que é melhor do que comprar uma parada nova e é rasgar o saquinho dessa parada nova, né mano? Nossa. Que... Bom, eu vou falar uma coisa, mano. Eu não era disso, tá ligado? Eu tinha só usado, filhão. Então, se você era um cara que tinha só usado, ou tem só usado, você não é diferente. Eu sou mesmo, tá ah. ligado? Então fica tranquilo, filhão. Fica tranquilo. Também eu não tô na minha cadeira. porque que, por não tá na minha cadeira? Olha só onde minha cadeira tá. Minha cadeira tá ali jogada. A Amanda tava usando ela e... Acabou que eu... Deixei ela, né? Bom, mas vamos ao que interessa, mano. Eu quero te mostrar rapidão aqui o bagulho que... Que eu comprei lá, só pra você ver como é que é. E depois eu quero mostrar, mano, como é que ficou. Claro, eu não vou fazer isso hoje. Hoje já era. Eu só vou abrir e mostrar pra você, beleza? Calma aí, calma aí. Se liga só. Tá aí a parada. Isso daqui que eu ia te mostrar, meu querido. Mil módulosão monstro. Tarampis, mano. TS400. Tá ligado? Vamos lá, mano. O que, que eu falei? Vamos... Dá uma rasgadinha aqui na parada. Show, show. Etiquetinha. Mas não quer ler, mas quer usar. Cara, não se engana no tamanho dessa parada aqui, mano. Um amigo meu tem... Isso é muito potente, velho. Na real, é muito potente. De verdade, mano. Então, falante que é um bagulho que eu comprei, tá ligado? Esse barato aqui foi 160 pila, mano. Novo. 400 RMS. São quatro canais, mano, essa parada aqui, velho. Vai servir certinho para os meus falantes de porta. Entrada RCA. Regulagem. Parapapá e pai e, e é isso. E é isso que eu queria te mostrar, tá ligado? Eu queria te mostrar que chegou e eu tô investindo no, no... só para ter um sonzinho no carro para mim curtir, porque.. Às vezes você vai fazer um trampo, você vai fazer ou trabalhar, ou fazer algo, e aí o bagulho tá, tipo, tá ligado? O falante de porta, mas eu queria um gravezinho, que nem eu falei, mano, e eu tô conseguindo chegar lá. Eu não ligava muito para esse barato de som, tá ligado? Eu vou ser bem sincero, esse barato de som é até do carro, mas eu tô começando a investir. Eu tô com um projeto maneiro do carro, mano, então se você gosta de carro, na moral, eu acho que você vai gostar muito do que eu vou fazer. E outra, você também pode pegar a visão, pegar a ideia que ele fazia e fazer pra você, tá ligado? Então, mano, vamos lá. Fica aí, acompanha que você vai ver depois como é que vai ficar a nave. Eu tenho um projeto pra roda ainda, depois eu quero te contar o que, que é. Aí, mano, é, é, é... Velho, na moral, é show. Então, vamos mano, eu vou ficar por aqui com esse vídeo, tá ligado? Eu espero que você tenha gostado, mano. Me fala qual que é o seu projeto aí, se você tem, se você quer montar, quando você for ter o seu carro, qual carro que você vai querer ter e o que, que você vai fazer nele, beleza? Eu tô muito ansioso pra ver, mano, o que, que é que você vai falar. Então, mano, tamo junto, meu amigo. Valeu, falou e fui.